Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos neste domingo quarto domingo do advento. Estamos nos aproximando da grande festa da encarnação de Deus em nossa história. O Senhor da Majestade se faz nosso irmão, segundo São Francisco de Assis. Nesse domingo é contemplada a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Duas mulheres, duas primas. Deus escolhe ter mãe, Deus escolhe ter primos, Deus escolhe ter primas. Isabel e Nossa Senhora representam o caminho que Deus escolheu para chegar até nós. Isabel gera o precursor. E Maria gera o Salvador Deus se mistura com a humanidade Deus se faz humanidade através da humanidade de Maria E Maria vai visitar aquela que gera o precursor O que prepara os caminhos do Senhor Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Disse Isabel Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A história de Deus se mistura com a história da humanidade. Essas duas mulheres simples do povo foram o caminho para Deus chegar até nós. Elas não se apropriaram da sua humanidade, mas restituíram a sua humanidade a Deus. Permitiram que Deus escrevesse a sua história na vida delas Por isso são modelos de vocação Deus pode continuar a vir até nós Deus pode continuar a nascer através de nós O verbo pode continuar a se fazer carne na vida de cada cristão E quando o verbo se faz carne na nossa vida também nós atualizamos o seu nascimento. Nós podemos gerar confiança, amor, bondade, solidariedade, fraternidade e tornar visível a presença de Jesus nos nossos dias. Por isso, Maria é modelo de vocação para o homem, para a mulher, para o jovem e para a criança. Nós podemos também nos tornar um espaço